E aí pessoal, WordApp 0 na área, beleza galera? Seguinte, novidade quentíssima: o Pro Evolution Soccer Pass 2017 finalmente foi lançado, está disponível na Google Play para baixar. Primeiro link da descrição. O jogo está pesando 1,31 GB e tô baixando aqui no Moto G4. Plus, mano. Então, se você tem um Moto G4 Plus, já saiba que ele vai funcionar e possivelmente os é, posteriores a ele. Agora, inferiores, eu não sei. Você vai ter que testar. Lembrando que é o primeiro link da descrição. Se você curtiu essa. Essa notícia aí, já deixa seu like avaliando aí. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal para ver gameplays desse jogão. Mas é isso, galera. Tamo junto. Eu fui. Piu.